Se você é um cinéfilo como eu, tenho quase certeza que no mínimo já ouviu falar de Akira Kurosawa. Se nunca ouviu falar dele, saiba que é o cara que é considerado por muitos como um dos maiores cineastas que já existiram. Partindo da cultura local japonesa, com histórias de samurais e vários outros temas, ele produziu filmes que influenciaram cineastas pelo mundo todo. Todo. E eu nem vou mencionar todas as honrarias que ele recebeu ao longo de sua carreira. Esse cidadão escreveu algo interessante em sua biografia. Ele disse, para mim o cinema combina com tudo. Nos filmes, pintura, literatura, teatro e música se juntam. Porém, um filme ainda é um filme. Kurosawa não viveu o suficiente para conhecer o desenvolvimento da indústria de games. Mas esse pensamento dele sobre cinema pode nos fazer pensar sobre videogame. Muita gente discute como os grandes jogos estão cada vez mais parecendo com filmes. E como os filmes frequentemente incorporam elementos de entretenimento. E até adaptações do universo dos jogos. O fato é que a indústria de games cresceu. E o que ela produz, há muito tempo não é mais visto como um brinquedo, e sim como uma mídia, e muitas vezes visto como arte. E é justamente essa última palavra, arte, que gera uma discussão sem fim. Será que videogames podem ser considerados arte, enquanto continuam a ser entretenimento eletrônico? O que Kurosawa disse sobre cinema misturar diversas outras formas de arte em algo próprio, não valeria também para os games? Difícil de responder, né? Mas há quem acredite que games têm qualidades artísticas Sem deixar de entreter e divertir os jogadores Entre essas pessoas, sem dúvidas, está a equipe da Sucker Punch Uma desenvolvedora de jogos que decidiu se propor a um desafio Criar um jogo de samurai ambientado no Japão de séculos atrás E para isso foi buscar inspiração justamente no cinema de Akira Kurosawa No vídeo de hoje descobriremos juntos Toda a história de bastidores de Ghost of Tsushima. A importância da Sucker Punch... Todas as suas influências, desde Kurosawa até filmes de faroeste. Como usaram também o ambiente real como a ilha de Tsushima e eventos trágicos baseados em fatos para criar um enredo fictício. E como tudo foi criado com carinho e cuidado para te fazer se sentir dentro do universo do jogo. E eu te falo, depois desse vídeo você vai se apaixonar por Ghost of Tsushima. Pois é uma verdadeira história de superação e acreditar em seu potencial. E sim, eu não tô falando só do jogo, tô falando dos seus bastidores. Se prepara para se emocionar. E vai ser agora. Então, bora! A Sucker Punch e a ideia de Ghost of Tsushima. Em 1997, seis colegas e ex-funcionários da Microsoft decidiram mudar o rumo de suas carreiras, investindo numa nova soft house. Esse foi o início modesto da Sucker Punch Production, operando a partir da cidade de Belleville, no estado de Washington, nos Estados Unidos. A empresa iniciou seus trabalhos tentando produzir games para o Nintendo 64 e vender suas ideias para diversas produtoras, na intenção de buscar quem publicasse sobre Sobretudo, um jogo que estavam desenvolvendo, com um time de apenas 17 pessoas. Por fim, a Ubisoft concordou em publicar o game que se chamou Rocket Robots on Reels, e saiu para o Nintendo 64 em 1999. O jogo recebeu algumas críticas positivas, mas não foi um sucesso comercial. Os lucros da empresa só começariam a crescer quando conseguiram uma parceria com a Sony, e produziram Sly Cooper and the Thievius Raccoons. Para a Playstation 2, o jogo e seu protagonista, um furtivo guaxinim, obtiveram sucesso comercial e acabaram se tornando uma franquia nos consoles da Sony. 고맙습니다. <목소년> O sucesso elevou a reputação do estúdio, diante da gigante Sony. Mas eles precisavam de algo novo para se manterem relevantes. Assim, se lançaram a produção de Infamous. Projeto que levou três anos para ser concluído, por uma equipe de 60 pessoas. Infamous também obteria sucesso e se tornaria uma franquia. Aumentando ainda mais a reputação da Sucker Punch. A ponto de, em 2011, a Sony adquirir completamente a empresa. Agora, operando como um dos estúdios da Sony, a Sucker Punch tinha novamente o desafio de inovar. Em 2014, depois de anos produzindo jogos da série ínfamos, mais uma vez era hora de seguir outro rumo e se mostrar capaz de produzir com qualidade um jogo bem diferente. A direção do novo projeto ficaria a cargo do designer Nate Fox. E ele ainda não tinha certeza de quase nada do que faria nesse novo jogo. Apenas uma ideia estava presente em sua mente. Isso desde o princípio. Seria um jogo de mundo aberto. Seja lá sobre o que fosse, o novo game de Fox queria dar autoridade e poder ao jogador sobre o que e como conduzir o seu desenrolar. Na percepção dele, dar poder de decisão ao jogador era uma característica inerente aos jogos modernos. Uma questão bastante básica surgia a partir daí. Beleza, será um jogo de mundo aberto, mas que mundo será esse? Nate Fox e sua equipe pensaram em muitos cenários diferentes. As ideias iam desde piratas, passavam pela França dos Três Mosqueteiros e chegavam até em cenários baseados em Robert Roy McGregor, figura histórica que se tornou herói no folclore escocês. Mas a ponta do fio que Nate Fox acabaria seguindo veio dos primeiros jogos de sucesso da empresa, a série Sky Cooper lá no Playstation. Fox escreveria os diálogos desses jogos, cujos personagens eram animais antropomórficos. Para buscar inspiração, ele recorria a obras cujos personagens também eram animais, com forma e expressão humana. Entre essas obras, ele leu o quadrinho o Jimbo de Stan Sakai, uma obra que tinha como personagem principal um coelho samurai, o Ronin Miyamoto Usagi, que vagava errante por vilas resolvendo problemas com a lâmina da sua katana. A figura errante e calada de um samurai e a sua precisão de combate voltou à mente do diretor. Ele imaginou como seria o um mundo aberto a ser explorado por esse personagem. E então lembrou como Red Dead Redemption conseguiu colocar o jogador na pele de um fora da lei, explorando um cenário aberto. Era isso que ele queria fazer, mas com um samurai. E se a ideia era um samurai vivendo histórias que tinha algo da mecânica vista em obras do Velho Oeste? ele tinha um lugar óbvio e certeiro para buscar inspiração. O cinema de Akira Kurosawa, o mestre cineasta que mencionei no começo do vídeo. A obra de Kurosawa trazia muito da atenção de filmes do Velho Oeste, identificada na cultura japonesa. Samurais entravam como estranhos em pequenas cidades e resolviam seus conflitos com a precisão e velocidade das suas katanas. Assim como nos filmes de Velho Oeste, os foras da lei faziam isso com suas pistolas nos vilãs. Varejos. Eram filmes em que uma boa e lenta fotografia do cenário e da natureza se harmonizava com a ação sangrenta e os conflitos morais dos personagens tornando tudo só uma bela obra de arte, era exatamente isso que Fox quis realizar com seu novo jogo, escolhido o espaço, faltava escolher o tempo e Fox decidiu se focar num período específico, o Japão feudal, porém seria difícil tornar o Japão feudal inteiro explorável, ele precisava resumir a terra do sol nascente do século 13 num cenário menos nos amplo a resposta começou a surgir quando ele leu sobre a invasão mongol que aconteceu naquele período aqui no Japão. O líder mongol Kublai Khan, neto do lendário Gensis Khan, decidiu expandir seus domínios, invadindo o Japão. E essa invasão das tropas na terra do sol nascente começou num local específico, a ilha de Tsushima. Os cerca de 700 metros quadrados da ilha real limitavam o terreno para a criação do mundo aberto fictício, em que os samurais a exploraria. Agora que Nate Fox tinha uma inspiração, um cenário e uma época, era hora de partir para a pesquisa e criação da ilha de Tsushima como cenário do jogo. A primeira ideia que surge na pesquisa sobre um cenário baseado num território real é visitar esse lugar. Assim, Nate Fox partiu num voo de mais de 10 horas sobre o Pacífico rumo à ilha de Tsushima, mas não foi sozinho. Ele reuniu uma parte importante da equipe, incluindo Johan Wang, que liderava o time de criação artística do cenário do game. Nessa viagem, o time gravou horas de imagens e também de sons da ilha, registros que iam de fotografias de flores, a vídeos parados do vento, passando na natureza e horas de áudio de cantos de pássaros locais. Sem dúvidas, foi uma viagem frutífera para a criação do cenário do jogo. Mas a equipe ainda não estava satisfeita e meses depois voltaram à ilha novamente. A ideia era observar o cenário em outras estações do ano e coletar todas aquelas informações novamente, para incorporar suas mudanças no jogo também. Mas havia também Outro motivo. Essa segunda viagem aconteceu em novembro, mês em que a população da ilha se reúne nas areias da praia de Komoda e celebra a memória dos que pereceram lutando contra os mongóis da invasão do século 13. A equipe não só pesquisou o cenário da ilha em outra estação, como compareceu a um festival em memória de pessoas e acontecimentos do período que retratariam no jogo. Essa não seria a última viagem da equipe a Tsushima. Em Outras, eles continuariam seu trabalho e conversariam com os habitantes da ilha, buscando intuição e informação para recriar seu ambiente no jogo. Porém, tiveram a humildade de perceber o óbvio. Eles eram um bando de americanos entrando em contato com uma cultura que não conheciam. A Sucker Punch era um estúdio ocidental, tentando retratar a cultura japonesa num game. E eles não queriam que esse retrato se parecesse com a percepção superficial estereotipada e Precisa de um turista que apenas visitou o Japão. Para evitar isso, eles se valeram do fato de que a Soccer Punch era um estúdio da Sony, uma empresa japonesa. É verdade que até então, eles lidavam sobretudo com a Sony da América. Mas mesmo sendo parte da empresa, não seria difícil contactar a Sony do Japão para obter ajuda. E conseguiram. Com a ajuda das diversas equipes da empresa japonesa, eles contrataram o auxílio de vários especialistas japoneses em geografia, história, religião, cultura, vestuário, artesanato, artes marciais, arquitetura e diversas outras áreas. Na intenção de criar um ambiente em que o jogador se sentiria na ilha de Tsushima, durante a invasão mongol no século 13. Contudo, um jogo não deixa de ser uma obra de ficção. Há quem diga que a arte imita a vida. Mas não é só isso. A arte reorganiza os elementos da vida, suprime alguns e inclui outros que já estavam lá. E antes que você pense, nossa, o Isui tá viajando. Eu explico. A equipe de Nate Fox tinha plena consciência de que não era desejável nem possível recriar a ilha de Tsushima idêntica, pedra sobre pedra, num jogo de videogame. Apesar de fartamente baseado numa época e num lugar real, a Tsushima do jogo ainda era uma representação fictícia. Assim, sobre a estrutura geral da Tsushima real e com todos os dados que coletaram na pesquisa, eles criaram uma Tsushima fictícia que representaria mais do Japão daquela época do que uma ilha real de 700 metros quadrados poderia comportar. Haveria vários climas no cenário do jogo, que iam de praias tropicais a montanhas cobertas de neve. Esses climas tão diversos não coexistiam na Ilha Real, mas são ambos encontrados no Japão em si. E era isso que eles queriam, retratar sem recorrer a um jogo de mundo aberto, com um país inteiro como cenário. E ao mesmo tempo, sem perder a identidade da Tsushima Real. Assim, pasmem, mais de 40 biomas foram incluídos na ilha fictícia do jogo, estruturada sob todo o ambiente da Tsushima real que haviam pesquisado. É um trabalho e tanto de design e arte criar um cenário atraente dessa magnitude e complexidade. Mas se Kurosawa dizia que apesar de misturar muita coisa, um filme ainda era um filme, o mesmo pode ser dito dos games. Um jogo ainda é um jogo. O cenário pode ser imenso e detalhado, mas ainda tem que funcionar para ser jogado e fluir bem como uma experiência de jogo, resumindo não pode ser só cenário, tem que ter jogabilidade, e diante desse trabalho todo da equipe para criar um cenário do jogo surge uma pergunta, o que vem primeiro, gameplay ou arte de cenário, e a jogabilidade, é feita para caber no cenário ou o contrário de certo modo, é como perguntar a um compositor, o que vem primeiro a música ou a melodia Patrick Dons, um dos roteiristas do jogo, deu essa resposta numa entrevista, em alguns momentos a jogabilidade vem primeiro, em outros o cenário, e às vezes os dois vêm junto. E foi exatamente isso que aconteceu no desenvolvimento de Ghost of Tsushima, a equipe trabalhava com a premissa de que se era visível é alcançável, ou seja, na medida do possível, o jogador deveria poder chegar e interagir com cada ponto do cenário, que pudesse ver. Baseado nisso, gameplay e cenário influiam um no outro, no processo criativo. Por exemplo, ao colocar uma montanha no cenário, Joanne Wang Líder da equipe de arte poderia pensar que aquela parte específica pedia para ser preenchida com algo significativo do jogo. Assim, ela contaria com os times de roteiro e combate e uma missão, side quest ou parte da narrativa principal surgiria para aquele ponto, aplicando mecânicas específicas de gameplay. Já em outras situações, uma missão ou mecânica seria pensada pelos roteiristas e programadores e a equipe de arte seria chamada para criar algo no cenário que coubesse naquela situação. Um outro exemplo dessa interação entre gameplay e cenário no desenvolvimento do jogo, vem da sempre presente influência de Kurosawa. A autenticidade que a equipe queria não era tanto em relação a um cenário literalmente igual à Ilha Real, como mencionei, mas sobre estar num filme de samurais como os de Kurosawa. Assim, ao criar os cenários, os artistas pensavam primeiro nas cores predominantes, depois, iam preenchendo o lugar com vários elementos sonoros e visuais, que desenvolveram a partir das pesquisas na ilha. E, por fim, eles tentaram enquadrar esse cenário numa perspectiva inspirada na fotografia daqueles filmes de Kurosawa, em que a quietude e beleza natural contrastavam com a violência. Um dos elementos que Kurosawa usava para causar essa sensação nos seus filmes era o vento movendo as plantas. Ao tentar reproduzir isso no jogo, a equipe notou que o resultado era bom e poderia ser aproveitado também na jogabilidade. Assim, criaram uma interface minimalista, na qual o vento poderia funcionar como um guia para direcionar o percurso do jogador naquele mundo aberto, caso ele quisesse. Mantendo a primeira decisão de Nate Fox, dar poder decisório ao player. As interações com animais como as raposas também serviam para guiar o personagem. Todas essas soluções eram modos de interagir jogabilidade e cenário, mas também demonstrava uma certa economia, uma influência que a equipe tinha absorvido da cultura japonesa, com a sua precisão e economia de formas. Esse minimalismo e apego por espaços da arte e cultura japonesa apareciam não só nos cenários do jogo em si, mas na simplicidade do design, de sua interface e mesmo nas suas mecânicas. Nesse aspecto, a influência japonesa ajudou a equipe a equilibrar um aspecto aspecto difícil. Incluir recursos tanto visuais como de jogabilidade e conteúdo enriquecem um jogo, mas em excesso tornam ele complicado demais, a ponto de influir na diversão e fazer com que o jogador parece estar trabalhando ao invés de jogar e se divertir. No desenvolvimento de Ghost of Tsushima, a equipe absorveu e usou a influência da cultura japonesa para manter a simplicidade, ao mesmo tempo em que enriquecia o game com todos os detalhes artísticos e de gameplay que conseguiram com sua pesquisa e seu trabalho. Com todo esse esforço, a equipe conseguiu um cenário grande, rico visual e sonoramente. Além de altamente explorável, com liberdade, mas sem complexidade excessiva. E esse cenário bucólico mesclava-se com a violência da história, misturando a beleza da ilha com a violência da invasão, e os cadáveres e destruição que deixava para trás. Conseguiram o objetivo de criar um cenário tão imersivo que o jogador se sentiria na pele do personagem, desejando olhar ao redor depois de subir uma montanha, e podendo fazer isso e ser recompensado com uma vista ampla e exuberante. Além de sentir algo da motivação do personagem principal, de proteger, e salvar aquele lugar, e sentir as emoções desse personagem, e sua história se mesclar com os cenários e seus climas, à medida em que a ilha ia se revelando ao longo do enredo. Parece que eu estou falando de cinema, não é mesmo? Mas eu estou falando de um jogo realmente inspirado em filmes de Kurosawa. E ao falar sobre enredo, estamos em outro território, além da arte do cenário. Afinal, havia uma equipe de roteiro, que trabalhava junto com os programadores no... Desenvolvimento da narrativa de Ghost of Tsushima. Se com o cenário, a equipe fez uma longa pesquisa na ilha real de Tsushima, para criar uma versão fictícia, o mesmo se repetiria no enredo do game. A pesquisa sobre a invasão mongol foi extensa e envolveu a consultoria de diversos especialistas. Porém, o que se estava fazendo era um jogo de videogame, e não um documentário. Todo o aspecto histórico serviria de plano de fundo, para que o jogo contasse a sua própria história. Ou melhor suas próprias histórias. Na verdade, na própria pesquisa, os desenvolvedores se depararam com informações e documentos conflitantes. A história não é uma ciência exata e envolve muito de interpretação pessoal com fontes diversas. Essa ambiguidade foi aproveitada no enredo ficcional do game, na medida em que ele se focava não só na história do personagem principal, mas na de vários outros personagens e seus pontos de vista. A princípio temos Jin Sakai e seu tio e mestre, o Lord Shimura um respeitado líder de clã, junto com outros samurais lutando contra a primeira onda de invasão mongol em Tsushima. Porém, como ocorrera no evento real, a superioridade numérica e tecnológica dos mongóis acabaria rapidamente com a batalha, Além da sua violência crua, que não respeitava os códigos de combate que aqueles samurais empregavam. Com Shimura capturado, Jin Sakai quase perde sua vida, porém é salvo. E em seguida, assumimos o seu controle. Esse nosso personagem principal se verá em conflitos internos. Sobre manter o código de honra samurai, ou abrir mão dele, para salvar a sua terra da invasão. Porém, a história não gira apenas em torno dele. O enredo de Ghost of Tsushima foi Pensado como uma antologia de histórias, os NPCs, as missões e sobretudo as sidequests, enriquecem o um enredo com as vidas de vários outros personagens que também estão lutando e têm seus próprios conflitos pessoais. Juntos, esses diversos fios narrativos dão uma visão mais ampla dos eventos do jogo. Um trabalho e tanto para a equipe de roteiro. Um exemplo disso é a personagem Yuriko. Essa senhora havia cuidado de Jin Sakai quando criança. E apesar de não a controlarmos, podemos ver pelos seus olhos um Jin mais fragilizado, um tanto diferente do samurai que estamos acostumados a ver e controlar. E a sua história termina num desfecho em que a escolha do jogador é significativa, mantendo também no enredo a premissa de dar poder ao jogador. Assim, tendo a relação de Jin Sakai com seu tio como vetor, o enredo progride, se enriquecendo com outras histórias e com o próprio cenário, para nos fazer participar de uma narrativa tensa e sublime como um filme de Kurosawa. Sim, até aqui, a inspiração dele no jogo. Mas ainda estamos falando de um jogo de aventura e ação com samurais. Uma hora, o personagem tem que sacar a katana e fatiar alguém. Se os conflitos morais de Jin são um dos vetores da narrativa, sem dúvida, os conflitos físicos também fazem progredir o enredo. Assim, além dos times de cenário e roteiro, o outro também trabalharia bastante. Estou falando do time que estava... Desenvolvendo os combates em Ghost of Tsushima A mecânica de combate que escolheram desenvolver Parecia uma versão refinada do que vemos em jogos Como os da franquia Assassin's Creed Mas não era só isso Os desenvolvedores, mais uma vez, se inspiraram Adivinha que? nos combates vistos nos filmes de Kurosawa, sobretudo uma cena em particular, o duelo final do filme Sanjuro, de 1962. Essa cena, dois personagens se encaram, com as mãos a postos para sacarem suas armas e atacarem de modo rápido e preciso, mas não estamos falando de cowboys no Velho Oeste, e sim desse mesmo tipo de tensão, mostrando duelos de samurais. Kurosawa criou todo um clima de tensão, quase palpável, enquanto os personagens se encaravam num silêncio quebrado apenas pelo canto dos pássaros. A cena parecia durar indefinitivamente, até o momento em que ambos atacam, e com um gesto preciso, um dos samurais acerta o outro fazendo o sangue jorrar, e em segundos o duelo está decidido e uma vida foi ceifada. Era isso que a equipe queria reproduzir no jogo, tensão e economia de movimentos, gestos essenciais e precisos nos combates. Além daquela pegada do samurai que chega sozinho, analisa um grupo de inimigos e calcula todos os seus gestos de modo a derrubar todos eles. Mas um erro de tempo pode ser fatal. Mais uma vez, algo que vemos tanto nos filmes de Velho Oeste, como nos filmes de samurais e ronins. Esses combates também teriam que contar com um bom elemento sonoro para seu efeito, assim como o cenário e a própria narrativa. Uma trilha sonora de peso foi encomendada, e ficou a cargo dos compositores Ian Shkeri e Shigeru Umebayashi. E além do trabalho de sons de fundo, baseado nas gravações feitas nas viagens a Tsushima, a equipe montou um consistente time de dubladores, para as duas línguas selecionáveis no game inglês e japonês. O impacto do seu trabalho era tanto que, a princípio, os diálogos eram testados com softwares gerados de voz através de texto. Assim, quando tocarem esse áudio prévio pelo trabalho final dos dubladores, perceberiam como as suas vozes afetavam enormemente a carga emocional e a compreensão da cena inclusive nos diálogos que antecediam os combates. A única falha notável era a sincronização labial, que ocorria apenas em inglês, pelo simples motivo que o jogo era feito por uma equipe que falava essa língua. Com tudo isso pronto, e muitos testes realizados com jogadores, tanto de dentro como de fora da equipe, e o feedback que deram e proporcionou a correção de erros, Ghost of Tsushima foi lançado em 17 de julho de 2020, com cerca de seis anos após o início do seu desenvolvimento. Toda a equipe estava ansiosa para ver o que seria da recepção e legado de Ghost of Tsushima. O jogo recebeu críticas positivas, mas foram, sobretudo, as suas vendas que impressionaram. Foi o jogo em mídia física que mais vendeu na semana de seu lançamento em vários países, incluindo aqui no Japão. O sucesso de público e de crítica era extremamente gratificante para a equipe, afinal, eles eram ocidentais tentando retratar a cultura desse país, e a aprovação do público e da crítica japonesa para ele significava a validação de todo o seu trabalho. E a famosa revista Famitsu deu ao game uma nota perfeita. Era a terceira vez na história que um jogo ocidental conseguia esse feito. Obviamente, o jogo atraiu também muitos fãs da obra de Kurosawa, que talvez seja o vídeo que eu mais citei o nome dele aqui na história do canal. Na verdade, com tanta influência desse diretor no jogo, a equipe resolveu fazer ainda mais uma homenagem, incluindo um modo que funcionava como um filtro, que deixava o jogo com uma escala de cores e efeitos de imagem e som similares aos filmes do diretor. Era algo que, segundo a própria equipe, limitava a experiência, na medida em que as cores eram tão importantes na arte do jogo, mas servia como homenagem a esse diretor tão importante para o desenvolvimento do game. Tanto que a equipe decidiu procurar os herdeiros, detentores dos direitos sobre a obra de Kurosawa, para mostrar o projeto e respeito que tinham com a influência do cineasta, e conseguiram a aprovação com a benção dos herdeiros. Eles chamaram esse filtro de imagem e som de Kurosawa Mode. Mas não foram somente os herdeiros de Kurosawa que o jogo impressionou. Na ilha real de Tsushima, a prefeitura da cidade agraciou Nate Fox, diretor-geral do jogo, e o diretor criativo Jason Connell, tornando-os oficialmente embaixadores do turismo da ilha, pelo trabalho que fizeram retratando e popularizando a ilha no jogo, local que ficou famoso graças a um jogo, um tal de Ghost of Tsushima.